Fala, fala, galerinha! E aí, é pessoal? Eu sou Norberto, e, e esse é mais um Elefante Literário, com o nosso book haul do mês de agosto. Antes da gente falar sobre os livros, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente recebeu, ó, que... há um tempinho. E a Ara mandou pra gente... Gente, já começou os gentes, né? Vou, vou mostrar por partes. Dois cards, um com o signo, a mitologia de gêmeos e uma ilustração dela maravilhosa e outra... Gente, eu nunca visto essa. Não tem atrás não todo, Deus, tem atrás também! E de peixes, né? Que são os signos Norbe, peixes e os gêmeos. Ela mandou essas ilustrações. Ela mandou dois marcadores que ela fez manualmente com eu fazendo pilates. Exatamente. E tem elefante literário aqui do outro lado. E Norbe cozinhando. Já pensou? Amando okay. a comida. Foi nossos primeiros desenhos, gente. Meu Deus, é muita emoção. Que ela fez, parece. Tá? Okay. Uma cartinha, né, falando sobre tudo E a gente amou muito Só que não acabou Ela não achou pouco E tudo, todas essas coisas maravilhosas Deixa eu só tentar abrir Eu não sei se vocês repararam Mas em alguns vídeos do VEDA Eu estou usando esse cordãozinho O logo do canal O elefante, isso mesmo Muito obrigada, pelo amor de Deus Um beijo enorme Amo amames. No mesmo dia que a gente recebeu Esse presentinho aqui que a gente acabou de mostrar Também chegou aqui em casa o livro Star Wars, Marcas da Guerra Marcas da Guerra, do Chuck Wendig Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia nova né, que tá lançando aí, que inclusive é o um filme que tá no cinema, eu acho, é? Ou é, ou é tipo uma preparação pra o um filme que saiu no cinema recentemente? Eu não sei direito, inclusive não sei por onde começar os livros de Star Wars Se vocês acharem que isso aqui é uma boa opção, digam né, porque um dia na vida, quem sabe, a gente lê. Em agosto a gente também fechou parceria com a editora Dublinense e entre o catálogo deles, né, a gente escolheu alguns livros para que fossem enviados, para que a gente pudesse ler. O que me foi enviado, né, o livro que eu escolhi foi Sanga Menor, de Cynthia Lacroix. Ele vai contar a história de Lírio, que vive numa cidade do interior, e é um romance que vai tratar sobre a mesmice da vida e sobre a impotência do ser humano frente a algumas situações, né, em uma vida que é bem pacata numa cidade que não acontece muita coisa, né, vamos dizer assim. Junto com esse livro, veio um presente a mais, que eu fiquei emocionadíssimo. Quem me viu no, sei lá, Snapchat, no Instagram, não sei nem onde é que eu botei mais, foi o livro Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, de Lucas Silveira. Pra quem não sabe, Lucas Silveira é o vocalista da Fresno, e eu sou fã de Fresno desde muitos anos, então gostei muito, fiquei muito feliz quando vi esse presentinho aqui, tô, ó, só amores aqui com esse livro. Azul! O okay. quê? No meu caso, o livro que eu escolhi estava esgotando, então no lugar dele me mandaram Amora, que é um livro de contos e ensaios, mais ou menos, de Natália Borges. Resumidamente, é um livro sobre relações homossexuais entre mulheres, só que na própria sinopse ele fala que, é na verdade, é muito além disso, é muito de autoconhecimento e desafios e transformação de viver, honestamente, digamos assim. Voltando um pouquinho no tempo em julho pra mim chegou finalmente O Último Adeus, que é um livro que eu estou super ansiosa pra ler, que vai resumidamente tratar de um suicídio cometido pelo irmão da protagonista e ela vai contar a história, acredito que relembrando algumas coisas e, e tentando entender o que fica aconteceu é um livro muito interessante que inclusive eu tô pretendendo ler pra O Setembro Amarelo. tem uma pesquisada aí Setembro Amarelo, que tem coisa rolando nova, é para interessante pelo booktube Durante o verão a gente fez a gravação de um Vlog pelos sebos aqui de Natal para alguns dos sebos, né? E entre as aquisições Que a gente fez, eu saí né De lá com A Cor do Leite De Neo Leishan eu não lembro Sobre o que fala esse livro, vou confessar Mas ele era na minha lista há muito tempo Eu ouvi falar sobre ele, achei que era interessante Só que tinha esquecido, e quando eu vi Ele no meio daqueles livros, né, perdidos Eu disse, opa, esse aqui é meu Na mesma viagem, digamos assim, eu trouxe Fim, que é a história de Álvaro, Ciro Silvio, Neto e Ribeiro São personagens que viveram na década de 60 e esse livro, eu acredito que... Ah, é de Fernanda Torres, então ele traz crônicas sobre essas cinco pessoas. E eles viveram nessa época cheia de acessos a álcool e sexo e coisas do tipo. Também traz uma questão da situação do país, na época, que não era, né, digamos, das mais fáceis. E vai trazer um pouco de melancolia também. Eles estão na praia, muito sol e Rio de Janeiro e coisas do tipo. Antes que eu vá, de Lauren Oliver, é um livro que tá há muito tempo também na minha lista. E vai contar a história de Samantha que aparentemente tem tudo vida, só que chega o dia da morte dela, e aí ela tem digamos uma nova chance, na verdade sete novas chances, ela vai desvendando o porquê da morte dela e entendendo o que é que ela está prestes a perder, então eu acredito que falei muito sobre o valor das pequenas coisas, ou coisas do dia. Durante o VEDA também a gente lançou um projeto aqui no canal, junto de outros booktubers, que é o Clássico Tube e para essa primeira edição a gente vai ler o livro Frankenstein de Mary Shelley que foi cedido pra todos nós pela Companhia das Letras, através do selo P que é quem está apoiando a gente nesse projeto. Frankenstein vai contar a história de quem? De Vitor Frankenstein, que é o criador do monstro que nós conhecemos como Frankenstein. Aqui a gente vai perceber que isso é mentira, que da vida inteira da gente é uma enganação. Então aqui a gente vai descobrir o que é que acontece, como é que ele foi criado, em que condições, o que é que se passa na cabeça dele, o que é que se passa na cabeça do seu criador e o que é que ele faz ali na sociedade, como ele vai influenciar as pessoas que estão ali ao redor e o pensamento de várias delas. A gente também recebeu em parceria com o um grupo editorial Record o livro George, de Alex Gino. E como a capa já diz, ele vai contar a história de George, que é uma menina, na verdade, que nasceu num corpo de menino. Então é uma criança transgênero que vai lidar com algumas dificuldades na escola, né? Lidando com seus professores, com seus colegas, inclusive com a sua própria família, que não quer enxergar, não quer aceitar o que é que ele tem a mostrar, né? A mensagem que ele tem pra passar e o que é que ele quer revelar sobre si mesmo. Vai bem não agora, meu Deus do céu! Como é que vai... Os seus são quantos? 13. Eu vou dar uma saída aqui... Na Bienal, apesar de eu ter né, a ideia o costume e a tradição de comprar muitos livros, esse ano eu tinha exclusivamente a ideia de comprar livros que estavam decididamente na minha lista, tanto que eu comprei menos livros que no ano passado, graças a Deus e o primeiro deles que eu achei foi Desesterro, de Sheila Maniotto. ele estava na minha lista há muito tempo e eu achei ele lá num daqueles instantes num daqueles que tem vários livros de várias leituras diferentes, ele estava bem baratinho e eu não sei dizer sobre o que fala a história não vou mentir para vocês, pela quarta capa é uma coisa super confusa, meio fora de contexto, fora de uma linha de raciocínio definida, mas é o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2015 e eu lembro de ter ouvido algumas pessoas falarem muito bem sobre essa leitura aqui no Booktube. No mesmo estande eu também comprei O Estrangeiro de Albert Camus, esse francês uh, esse aqui é um livro clássico né? eu não sabia sobre o que ele falava inclusive ele não estava na minha lista, vou ter que confessar agora, mas como eu tinha muitos dele lá, me chamou a atenção e acabei pegando ele vai contar a história desse homem que comete um crime sem motivo, né? ele não tem Nenhum, nenhum, nenhuma motivação pra cometer isso e mesmo assim o faz e a vida dele acontece meio que sem sentido esse livro aqui foi lançado em 1957 e ele vai fazer um paralelo com a vida do homem no século XX, então o autor vai pegar vários elementos da vida do homem no momento em que ele vivia e vai abordar aqui nesse livro, parece ser muito interessante e bem fininho, né? deve ser uma leitura rápida também comprei no mesmo stand Excalibur que é o terceiro livro da série As Crônicas de Arthur, da qual eu já li o primeiro livro e tem o segundo ali, esperando um dia vai ser lido porque são três livros Grandinhos, né? Grandinhos. Vamos e um desses estandes também, eu me interessei logo que eu bati o olho por O Despertar do Príncipe, de Colin Hawk. Ele é o primeiro livro da nova trilogia dessa autora, né? A primeira trilogia foi A Maldição do Tigre, que na verdade é uma série. Essa aqui é Os Deuses do Egito, então vai tratar, logicamente, sobre a mitologia egípcia. Ia comprar esse livro, mas aí eu escondi ele e saí. Quando eu voltei, tinham comprado ele junto de outro e achamos outra! Outra edição dele. A lita do Talitano, se sensibilizou pela minha situação, que tinha ficado triste, né? Porque eu escondi Dois, só achei um E comprou esse livro pra mim Então ganhei de Thalita esse livro Muito obrigado Espero ler em breve e Espero que seja uma leitura maravilhosa Porque ela gostou Quando a pessoa gosta do livro e de vou dar de presente a pessoa fica na obrigação de gostar do livro também Também comprei Não me perguntem o motivo Na verdade o motivo é porque a capa é bonita é, As águas vivas não sabem de si Eu vi esse livro na Saraiva aqui de Natal E fiquei encantado, gente Por isso, há muito tempo né Não, diga aí Não, mas eu já tinha visto ele antes Adicionei na minha lista Porque a capa é bonita, tá entendendo? Uhum, e é isso aí ficou... Lembrando que quem tiver interesse em comprar esses livros todos que a gente tá falando aqui, os links pra compra estão aqui embaixo. E se quiser ajudar o canal também, de cara, a gente agradece muito. Entre tantos livros que o comprou, eu comprei um livro. Olha aqui quem está aqui. Finalmente, depois de três anos procurando esse livro, eu não tava procurando. Ele surgiu na minha frente, foi uma Ei, coisa foi de um Deus. Surgiu mesmo. Ele surgiu, eu tava andando, até porque eu não queria comprar mesmo. Quem viu aqui o vídeo de wishlist Viu que eu tava bem focada na minha lista Então eu não consegui encontrar os meus livros E ele tava lá A menina sem qualidades brotou Julisair Quem vai entrar na minha vida já dei uma olhada relembrando a história Vai contar a história de Ada e Aleph E ela se passa na Alemanha E e é uma coisa bem confusa, mas eles criam uma relação meio que de dependência e questionam muitas coisas morais e éticas, até que eles resolvem criar uma brincadeira com o um professor, uma coisa que pela sinopse parece ser bem pesada, lógico que eu não sei o que é e não vou dizer o que é, e eu lendo o sinopse me lembrei da onda, não sei se tem a ver, é uma coisa meio pesada assim, que eu acredito que eu vou gostar inclusive. Comprei no estande da Gutenberg a extraordinária garota chamada Estrela, eu botei esse livro na minha lista há algum tempo, por causa de Luiz Levy, que ele fala tipo, o livro preferido da vida dele, é um livro maravilhoso e eu li, achei muito legal também dei 4 estrelas, é uma história sobre essa garota estrela que de repente chega numa escola, porque todo mundo no dia a dia tem a mesma rotina e ela chega para quebrar isso, causando algum desconforto nas pessoas, então eles vão ter que lidar com ela, da mesma maneira que ela vai ter que lidar com essa situação, né, de ser meio que rejeitada meio que excluída por ser diferente e tentar tratar isso como uma coisa normal, no mesmo instante aproveitei pra comprar a lente de Marbury de Andrew Smith é o mesmo autor de Minha Metade Silenciosa Que Caroline já leu e gostou bastante E vai contar a história de Jack Que aos 16 anos ele é sequestrado Por muito pouco ele consegue fugir, né? E depois que ele vivencia essa experiência Ele conta isso pra um amigo dele Só que quando ele conta para um amigo dele As coisas começam a ficar bem estranhas entre eles E começam a acontecer coisas muito loucas também Vamos ver no que é que vai dar No Stone da Arqueiro comprei apenas um garoto De Bill Conesberg Ele vai contar a história de Raff Que ele é gay E desde os 13 anos ele sabe disso E lida com a situação mas sempre rotulado como uh, O garoto gay que é defensor das causas LGBT e tudo mais Só que ele decide mudar de vida e muda de escola né? Vai estudar numa escola só pra meninos E acaba vivendo sua vida em segredo né? Ninguém sabe sobre ele, mas as coisas Começam a se complicar, talvez, quando ele Se apaixona por um dos novos amigos héteros dele. Isso é tudo que eu sei sobre a história Já ouvi falar bem e espero que seja Uma boa leitura porque a capa é bonitinha e vamos pra frente No estando da Intrínseca, como já é tradição tem alguns livros baratinhos e eu comprei Pequenas Grandes Mentiras, de Lia ele é um romance, meio thriller na verdade, falaram sobre ele no, na turnê intrínseca que teve aqui em Natal há algum tempo E eu me interessei logo pela história, não comprei na época Vai contar a história sobre três mulheres que têm uma ligação né, na vida delas E em determinado momento elas se veem confrontadas, se veem conectadas com um assassinato, suicídio, que aconteceu, ninguém sabe bem o que é só que agora elas vão ter que lidar com essa situação Eu acho que é mais ou menos isso E é uma coisa meio tensa Eu acho que tem a ver com família, alguma coisa de casamento Esse aqui saiu da, da tipo, da, do propósito de comprar livros da lista Porque não tava na minha lista Eu só comprei porque, enfim, eu quis não sei, não sei nada sobre a história É o constante correr das horas de Justin Go Quem souber, fala aqui nos comentários se é bom ou se não é Deus! Não acaba nunca Entre os lançamentos mais recentes Eu comprei Faca de Água, que é um livro que tem uma capa metalizada Maravilhosa, preta e azul De Paulo Bart Galupi. Como é uma distopia, ele vai se passar meio que num futuro Onde a sociedade tá meio cagada, né? Tá meio tudo esculhambado E a água é um bem precioso É questão de raridade e é motivo para briga feia E Angel é uma faca de água Faca de água é o quê? É uma pessoa que corta o destino da água E muda meio que, que para desviar o destino da água para as pessoas ricas Uma coisa assim, o amando das pessoas ricas Ou seja, elas são pessoas que são subordinadas a outras para fazer com que a água não chegue às pessoas que devem chegar Lucy é uma jornalista que resolve, né, no, na, no trabalho dela expor a situação que tá acontecendo lá, que é chamada de Grande Seca e Maria é uma menina que vive nessa situação de pobreza, né, sem água que a família dela foi bem afetada por isso aparentemente o encontro entre elas três pode mudar toda essa situação, pode ser um marco né, ali pra aquela sociedade pra quem ficou até aqui, porque o vídeo tá sendo longo, né, não vamos mentir, vai ter uma surpresa exatamente sobre esse livro maravilhoso no final do vídeo, então fica ligado. No mesmo story da Intrins que eu ganhei de Alison do Geeks Anatomy, um saio versus Agenda Homo Sapiens que eu já tô lendo, que tô gostando muito e espero que seja uma leitura prazerosa até o final ainda durante a Bienal, mas não na Bienal, a gente saiu com uns booktubers na semana seguinte e aí eu acabei encontrando o Caso das Estrelas, que era um livro que eu queria muito, que é justamente, eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo um projeto de um colombiano que ele vai pegar palavras em ordem alfabética e vai pedir definições a crianças, então tem uma palavra, por exemplo, vamos lá guerra, é um jogo que os meninos de hoje jogam, então vai vir essa frase e muitas outras com o nome da criança e a idade, então é um livro muito interessante porque ele vai mostrar visões muito diferentes e muito interessantes sobre palavras que a gente tem um conceito muito certo, definido, e às vezes nem é tanto assim. Outro livro que eu ganhei em Gosto ganhei dessa vez. Foi garota exemplar nessa edição com a capa do filme. Marcos, um inscrito aqui do canal, estava se desfazendo de algum desses livros e eu aproveitei para pegar esse aqui, né? Porque eu tinha lido, só que ainda não tinha nenhuma edição. Então, muito obrigado. Olha quem está aqui esse livro eu tinha comprado em março, eu acho em abril, e eu tinha mandado pra uma casa de uma amiga minha que me hospedou inclusive, Beijo Zelke, que... e tava na casa dela, e pra quem não conhece ainda, essa edição maravilhosa de S uma história meio interessante uma edição maravilhosa, grandona capa dura, show, e é como se esse livro tivesse sido esquecido na biblioteca uma pessoa que acaba virando uma personagem, fez algumas anotações e aí, outra pessoa vai pegar e vai começar um diálogo nas bordas da história dessa história, então são duas histórias em um livro só, então. não sei quando eu lerei, mas... Também comprei através do Sebo Online aqui de Natal Em Busca de onda que é uma fantasia, eu acho que Infanto Juvenil, geralmente as pessoas falam muito bem Principalmente no exterior Pensei que era um HQ, pensei, mas não é Tipo, é tipo historinha mesmo, romance Não sei sobre o que falar não, acho que essa menina Vai buscar o que deve ser alguma cidade Perdida. Eu fiquei numa vibe meio Sebo, depois daquele vídeo que a gente fez E eu andei por alguns em São Paulo e olha a Belosura que eu encontrei. Parecia um super baratinho Então acabei comprando a Revolução dos Bichos De Josh Orwell. E pra quem não sabe esse é um clássico da literatura mundial e ele se passa numa granja E aí é uma vibe meio Guerra Fria, uma, meio que uma sátira envolvendo aí a ditadura estalinista E muita gente fala muito bem sobre esse livro Eu já vi o filme na escola faz muitos anos, muitos anos mesmo E eu sou super interessada em ler porque muita gente fala muito bem sobre ele Antes da Bienal, eu fiz algumas compras na Book Friday, eu acho que foi isso que a Amazon fez, e tem alguns livros baratinhos, então eu comprei The Kiss of Deception, da Dark Side, né, da autora Mary A. Pearson, as pessoas estão loucas, ultimamente, atualmente, sobre esse livro. Lendo muito e recomendando muito, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque eu ainda não li, ele ainda tá fechado, inclusive, eu não sei quando vou ler, mas eu espero que seja uma leitura agradável, porque as pessoas falam muito bem, eu não sei sobre o que falam também, não me pergunto, Tá? Tá. Junto desse eu comprei um que tava... Sério, eu acho que esse foi o primeiro livro da minha wishlist desde sempre. E é essa maravilha aqui, gente. Do Inferno. É uma graphic novel que vai contar a história de Jack... O Estripador. É de Alan Moore e é Ed Campbell, que na verdade é Ed Campbell, acho que fez as demonstrações, não sei, e Alan Moore escreveu. Saiu pela Veneta. E Alan Moore é o criador de Watchmen e V de Vingança, pra quem não sabe. Além disso, esse livro aqui do Inferno, se eu não me engano, foi eleita a uma HQ mais influente, uma das mais influentes de todos os tempos, uma coisa assim. É uma edição muito bonita, gente. É maravilhosa, é a capa dura e é pesadinha. Ah, não vou nem abrir, não vou abrir nunca, eu acho, na verdade. Eu comprei só pra ter. Por último, e não menos importante, eu finalmente encontrei, queria ter ficado mais... Uma maravilha, do lado 42, que é uma editora que tem a fama de trazer os livros e suportes diferentes do que a gente já tá habituado. E ele traz cartas. Gente, isso aqui é uma maravilha. São cartas de 12 autoras, cada uma em uma cidade, contando a história, ou a influência, ou a importância que essa cidade tem pra elas. Eu já comecei a ler e já li as quatro cidades que eu já conheço. É muito legal porque é como se o destinatário fosse o próprio leitor. Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado. Também acho que já estávamos três ou. Uns dois, três anos na minha lista de desejados. Como a gente avisou no vídeo passado, esse vídeo também tem sorteio, assim como os próximos desse mês. O sorteio desse vídeo é do livro Faca de Água, do Paolo Batigalup, da editora Intrínseca, que cedeu pra gente fazer o sorteio desse livro aqui, assim como outros que virão nos próximos vídeos. Inclusive... Quem já respondeu o formulário, a gente tá adorando conhecer mais as pessoas Lembrando que se você já se inscreveu no passado, você não precisa se inscrever nesse Já está concorrendo automaticamente a todos os livros serão seis sorteados felizes e com livrinhos novos Lembrando que os links pra comprar esses livros estão aqui no box de descrição Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo, não esquece Se inscreve no canal e fica ligado no que tá rolando por aqui Valeu! Valeu.